Somos o trio Levi, Lívia e Letícia. E hoje nós vamos cantar o um hino Eram Sem Ovelhas. Mas antes, não se esquece de dar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. É isso aí. E se você não nos segue lá no Instagram, já segue lá. Então vamos pro vídeo. Eram sem ovelhas Juntas no aprisco Eram sem ovelhas Faltava uma e triste chorou Às noventa e nove Deixou no aprisco E pelas montanhas A buscá lá foi A encontrou gemela Essa mesma história volta a repetir-se Pois muitas ovelhas perdidas estão Mas ainda hoje o pastor amado Chora tuas feridas, chora tuas feridas E quer te salvar É